Quais critérios vocês usam para um músico entrar no ministério Sal da Terra? Vamos lá. Ter todos os dentes na boca? Hahaha. <risos> <risos> <Porra, nossa. risos> Mas eu tô falando que tem que Bom. ter todos os dentes na boca. Davi, você quer responder essa? E depois eu dou continuidade. Porque tem história, tudo tem história, cara. tudo. Bom, ah, história. É essa é boa, viu? o cara tem que passar pelo pente fino né? para entrar no ministério. Mas não fala muito, né? <risos> não. Você sabe o tem que se enquadrar! <risos> tem que se enquadrar tem que passar pelo peito fino. <risos> é e que é. qual que é o peito fino? É, aí o André dá a letra, né? <risos> Então, é assim, é, o Ministério da Saúde da Terra não é um ministério melhor do que qualquer outro ministério, de IACAM ou de qualquer outra cidade, mas a gente trabalha com é, um critério que a gente fala... Educação, né? Por exemplo, eu não me sinto no direito de chegar em qualquer igreja e porque eu sou músico, e está na carta lá que eu sou músico, eu tenho que chegar e entrar tocando. Eu não me sinto no direito. A não ser que a igreja esteja precisando. Diferente. Então, o critério que eu, que eu tenho hoje, educação. O cara chegou na igreja, apresentou como músico, está ali, passou vai analisar a vida dele espiritual, como que é. E eu vou falar para vocês, no um caso, para um o internauta aí que perguntou por quê. É, teve um acontecido de um abençoado que chegou na igreja e queria, porque queria cantar no Ministério de louvor E na época a gente estava com quatro vozes, cinco vozes. Cinco vozes, cinco microfones. Então ele queria cantar, porque queria, porque queria, porque queria cantar. Aí eu fui e falei assim, ah, então vamos fazer o seguinte, passa uns hinos, aí tem uns hinos à parte para você e tal. Não, não, eu quero cantar no Ministério de Louvor. E ele chegou lá e falou assim, eu já falei com o pastor e ele falou, vamos, tocar, vamos cantar no Ministério do voo. E chegou no ensaio para poder fazer isso aí. Até o, o teu pai, o Emerson, tava com a gente no dia. Tava tocando, eu bem aqui sentado. Esse dia eu estava no baixo, né? Eu tava no teclado. Bravo, virado virado girado porque não gosto de tocar teclado. E tô aqui no teclado. Tocando, bem tranquilo, bem sossegado. Me chega e se foi irmão, eu vim para ensaiar pro ministério. Falei, sente aí, a gente vai ensaiar o ministério. Quando acabar, aí você passa o dinheiro que você quer passar com a gente. Falou, não, não. Eu vou ensaiar com o ministério, eu vou. falei... Bom, qual ministério? Eu, com vocês? eu falei com ah, você, ah, ah, mas não vai mesmo. Eu vou, eu falei, não vai. falou, vou. Aí ele encostou a perna de vezinho, falou, vou. Aí o davi já encostou, o seu pai já encostou preocupado. Eu falei, você não vai cantar, rapaz. Você não vai cantar, porque não é assim. Eu tenho cinco microfones, tenho cinco pessoas cantando. Eu vou tirar o... A, a, vamos dizer, a mãe dele, que já estava cantando com a gente há muito tempo, a irmã Lia. Estava cantando comigo, já estava com o ministério todo... Não, vou colocar um abençoado que eu. Não. Eu vou colocar o. Não, vou tirar o fulano. Não, falei, não. Ele falou assim, ah, eu compro o microfone. Eu falei, cara, não, você não vai cantar o Ministério do Louvor. Não vai. Ele falou assim, eu vou lá falar com o falei, você volte, vale por ele. Mas você não vai cantar o Ministério do Louvor. Resumindo, esse cara tinha uma vida mal falada na cidade. Toda igreja que ele chegava ele ficava mexendo com a mulher dos outros. Então, ele vai cantar no ministério? Comigo no comando? Não. E se ele cantar, eu saio. <risos> a brincadeira da paz, gente. É, é mais ou menos esse critério que a gente usa. Beleza?